Neste episódio veremos uma lista de casos do paranormal, estranhos do dia a dia e outros vídeos apavorantes. Mas antes, como de costume, já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter o maior destaque na plataforma. isso não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Nos Estados Unidos, uma mulher foi pega andando furiosamente pelas ruas com uma picareta na mão. Os pedestres ficaram assustados e preocupados com o que ela poderia fazer com aquele objeto. Segundo rumores, a causa de sua indignação seria a descoberta de uma traição por parte de seu namorado que reside nesta casa. Durante a ação, ela simplesmente quebrou toda a vidraça da casa. Seu namorado, após perceber o perigo, se antecipou e deixou o local pelas portas do fundo. Quando ela se deu conta de que ele poderia escapar por trás, já era tarde. Muitos internautas se questionam se ela realmente seria capaz de utilizar aquele objeto contra seu companheiro. O que se sabe é que mais tarde ela foi encaminhada à delegacia e depois liberada após pagar fiança. No vídeo que se segue, uma jovem vlogueira reagindo a um compilado de vídeos do paranormal. In spider. Ah! <laughs> Nas imagens, vemos um ser obscuro com mãos um de patas de aranhas invadindo um quarto spider. Ah! In spider. Ah! simply spider. Ah! O segundo vídeo da lista teria sido extraído da Dark Web e mostra a atuação do médico maluco. É impressão minha ou aquela mulher que está deitada é ela mesma? Sim, é ela algo muito errado acontecendo e estou com a sensação de que algo muito ruim irá acontecer. Tem um ser obscuro caminhando em sua direção, mas que só é visto no computador. Ok. Um... Bye bye. Achando que fosse apenas uma trollagem virtual, ela relaxou e foi fazer uma refeição. Foi quando algo sinistro aconteceu. Sim, ela quase engoliu um anzol que não se sabe de onde saiu. Quando ela se levantou para ir ao banheiro, o doutor chegou para a consulta e lá foi ele atrás de sua paciente. Bom, parece que agora ela entendeu. preciso dizer o que ele fez com a boca dela. O cape titulado de Very Noise de Igor já traz em sua capa uma amostra do que vem por aí. No começo de tudo vemos um homem de 50 anos observando o que parece ser uma meba gigante sobre um ringue de luta livre. De repente, o objeto até então imóvel entra em êxtase e começa a dançar enlouquecidamente enquanto a imagem que representa seu cérebro começa a reagir. Que nos primeiros segundos ele se mantém tranquilo, mas logo a visão começa a afetá-lo aos poucos, até que ele perde o controle, dando início a uma verdadeira confusão mental. Segundo o autor, o clipe é uma tentativa de transcrever em vídeo a síntese de inúmeros testemunhos de vítimas de derrame que coletamos nos últimos anos. Ele conta que cerca de 3 quartos das vítimas de derrame são homens brancos heterossexuais de 50 anos e as visões que surgem ele conta que cerca de 3 quartos das vítimas de derrame são homens brancos heterossexuais de 50 anos e as visões que surgem dessas experiências são neuroses bizarras. Distúrbio de Identidade, ansiedades existenciais ligadas a problemas de ereção, fenômeno de transferência para uma imagem mais esportiva do pai, um desejo ardente por atividades extremas mais lúdicas, como motocross ou escalada solo, e por aí vai. Bom, eu achei muito perturbador, principalmente essa parte final. E você? O que achou? Deixe a sua opinião nos comentários. No vídeo a seguir, o grupo Caçadores das Sombras decidiram invocar o espírito que traz o inferno para a terra na noite de Halloween. Mas o objetivo é trazê-lo para mandá-lo de volta para o lago de fogo para que o mesmo não possa assombrar a noite de 31 de outubro. Então, eles começaram a preparar a mandinga. Vou jogar um pouco mais de... Escutou? Escutou alguma coisa diferente? Oh. Após a invocação, algo entrou no corpo do Yuri. Bom, o primeiro objeto foi concluído. Agora é preciso extirpar o mal. Yuri, sou eu Mano, sou eu. mundos, espíritos, homens satânica, protestas, homino incursu infernalis da igreja, hominus congregatio, esta cética diabólica. Oh, oh, oh, Yuri. Mano, gosta aí, gosta aí de comer o ritual, mano. Bom, enfim, o espírito foi enviado para onde nunca deveria ter saído e a equipe caçadores das sombras salvaram Halloween. Um bombeiro de 8 Jordan, Michigan, Estados Unidos, diz ter registrado com a câmera de segurança instalada em sua residência a visita de um anjo. De acordo com Greg Truman, de 54 anos, a câmera que faz disparos com o sensor que responde a movimentos clicou duas vezes o anjo sobre a picape do bombeiro. A câmera que fica na minha janela fez duas fotos separadas por um ou dois segundos, comentou o americano segundo o The Sun. Quando eu estava almoçando, da manhã seguinte percebi que a câmera tinha feito duas fotos à noite. Uau, é um anjo. Honestamente as lágrimas começaram a descer. Enviei as mensagens para minha esposa e para meu pastor. O pastor logo respondeu, é um anjo. Nossa família sempre pede que um anjo nos proteja, acrescentou o bombeiro.